Uuu <música>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 E vos pensei Irmãos minhas irmãs, vocês sabem que nós temos A profissão de fé de dois modos Um bem resumido, aquele que nós rezamos Nas missas, creem em Deus Pai Todo-Poderoso E nós temos aquele mais completo, né? mais extenso Bem mais definido Que nós chamamos de o credo niceno constantinopolitano E neste credo em particular, no momento que fala do Espírito Santo, rezamos que Ele é o Senhor que dá vida e que falou pelos profetas. Essas simples palavras podem ser guias úteis para nós a fim de conhecermos melhor a pessoa do Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito é relacionado com a água ou o vento. Para Moisés, lá no livro do Êxodo, apareceu como um fogo, que porém não consumia a sarça. Isso porque o Espírito não destrói, mas constrói da vida. Hoje nós somos convidados a fazer uma experiência do Espírito Santo por três vias. Primeiro pelo conhecimento, segundo pela prática do amor, terceiro pela comunicação. Meus irmãos e minhas irmãs, conhecer o Espírito Santo é essencial na vida de qualquer pessoa que queira seguir Jesus, pois somente por meio do Espírito Santo podemos conhecer verdadeiramente o Deus Pai e Jesus Cristo e este conhecimento é algo realmente necessário para a nossa vida. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Quanto mais amamos, mais criamos uma intimidade. Quanto mais conhecemos Deus, mais estamos prontos para amá-lo. Quanto mais nós amamos a Deus, mais estamos disponíveis para entregar a nossa vida nas suas mãos e também colocar-se a serviço dele. Então quem nos dá a graça de conhecer Deus... A realidade de Deus, os mistérios de Deus, é o Espírito Santo. Por isso, naquele momento da nossa vida, quando a gente se encontrar assim meio num deserto espiritual, aonde você reze, parece que a tua oração está meio xoxa. Aquele período que você não tem vontade de rezar, não tem vontade de ir na missa, não tem vontade de pegar uma Bíblia para ler um texto... Aquela aridez espiritual. Então este é o momento da gente invocar o Espírito Santo. Porque ele nos dá a conhecer Deus. Nos ajuda a viver nesta intimidade com Deus. Nos coloca nesta proximidade de Deus. O homem, meus irmãos e minhas irmãs, é a sublime morada desse sopro de Deus. E somente quando o Espírito habita em nós é que nos tornamos nós mesmos. Somente sendo amado por Deus, eu posso ser eu. E se não temos o amor em nós, não seremos capazes de nos compreender e não conseguiremos ser autenticamente nós mesmos. Só o amor de Deus, que é o Espírito Santo, pode nos tornar aquilo que somos. O Espírito Santo é o amor. O Espírito Santo é aquele que nos coloca no amor de Deus. O Espírito Santo é aquele que realmente nos faz compreender o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. E é o Espírito Santo que nos ajuda a gente a criar a nossa identidade como pessoa, como filho de Deus, como membro de uma comunidade... Como que o Espírito Santo nos ajuda a encontrar esta identidade? Como que o Espírito Santo nos ajuda a redescobrir o valor e o sentido da nossa vida? Pela experiência do amor, porque é Ele que derrama na nossa vida a graça do amor. Muitas vezes nós somos movidos pela compaixão, queremos fazer o bem para todos. Queremos fazer o bem para os mais necessitados. Queremos socorrer aqueles que estão passando por uma dificuldade, seja espiritual, seja material. O que nos leva a fazer o bem é justamente o dom do amor. O que nos leva a socorrer as pessoas é o Espírito Santo que faz brotar em nosso coração esta iniciativa. Meu irmão, minha irmã, quanto bem você já tem feito na tua vida? Quantas pessoas você já ajudou na tua vida? Quantas pessoas você já socorreu na tua vida? Ali estava o Espírito Santo agindo em você. Então a gente conhece o Espírito Santo na prática do amor, na vivência do amor. Com o Espírito não teremos mais medo a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 18, ele diz assim No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo Se tenho o oh Espírito Santo, sou capaz de amar-me e amar o outro E que medo é esse que São João fala, que o Espírito Santo tira Porque ele é amor, é fácil de entender isso não é o medo de coisas, medo de temporal, medo de inseto, medo de bicho, medo de ladrão. Não é esse tipo de medo que São João está falando aqui, que o Espírito Santo vai trabalhar na vida das pessoas. É o medo de amar. Esse é o medo que a gente tem. Muitas vezes, talvez por algumas situações na vida, a gente já tenha se ferido muito, tenha se machucado. Tenha se decepcionado com alguém Talvez você tenha ajudado muito aquela pessoa Talvez você tenha realmente se sacrificado por aquela pessoa Tenha dado seu sangue pela felicidade daquela pessoa E aquela pessoa te machucou muito, te feriu Aquela pessoa foi ingrata para você Não retribuiu todo o amor que você deu a ela E aí você cria uma barreira você cria um obstáculo, você não consegue mais olhar aquela pessoa com os mesmos olhos, você não consegue mais chegar perto daquela pessoa, você não consegue fazer as coisas do jeito que você fazia, você pode até fazer, mas não é com a mesma alegria, não é com a mesma alegria, porque você está com medo de ser machucado de novo, porque você está com medo de ser ferido de novo. É aqui que entra o Espírito Santo. Se nós fazemos experiência do Espírito Santo, por meio do amor, é no amor que Ele vai nos curar. É através do amor que Ele vai derrubar a barreira, a muralha que existe entre eu e o outro. E a proximidade acontece. O amor é por excelência a marca registrada da presença do Espírito É portanto impossível A pessoa dizer que faz a experiência do Espírito Santo na sua vida Se não manifesta o amor Se tem o Espírito Santo Se faça a experiência do Espírito Santo Se eu deixo a minha vida ser conduzida pelo Espírito Santo Então eu sou capaz de amar-me E amar também o outro quem não consegue se amar, aquela pessoa azeda, aquela pessoa revoltada, aquela pessoa frustrada, aquela pessoa de mal com a vida, de mal com todo mundo, para ela nada está bom, para ela tudo está errado. A pessoa mal amada, então uma pessoa dessa, por mais que reze, não está fazendo a experiência do Espírito Santo na vida dela. A pessoa que diz que odeia os outros, que tem raiva dos outros, que tem mágoa dos outros, que não quer saber de ajudar as pessoas, que o outro morreu para ela, por mais que faça calo no joelho de tanto rezar na igreja, aquela pessoa não é conduzida pelo Espírito de Deus. Pode ser conduzida pelo Espírito do diabo, mas não pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus leva as pessoas a se amarem, a se acolherem. A se perdoarem, a se aproximarem, a se unirem e não manterem-se distantes um do outro. Então quem faz a experiência do Espírito Santo consegue derrubar as muralhas das divisões. Meus irmãos e minhas irmãs, um grande mal dos nossos tempos, apesar de vivermos nesta época tão grande da informação, um grande mal do nosso tempo é a falência do homem em comunicar-se com o seu semelhante. Você sabe que as pessoas não se comunicam mais, não tem mais relação afetuosa. As pessoas se comunicam através de máquinas, celular, e-mail e não sei o que, contato físico não tem. A pessoa tem mais de 5 mil amigos virtuais, mas na realidade... Dá para contar no dedo quais são os amigos que ela tem. A pessoa, pela internet, qualquer outro meio, se comunica com o mundo inteiro, mas não tem coragem de, dentro de casa de falar bom dia pai, bom dia mãe, bom dia filho, bom dia meu irmão. Não tem comunicação. E às vezes quando tenta abrir a boca, é para cobrar alguma coisa do outro, é para pedir alguma coisa para o outro, ou é para brigar com o outro. Não se tem comunicação, não se tem diálogo nesses tempos de hoje. Queridos irmãos e irmãs, comunicar-se é essencial para a socialização humana. A pessoa que não comunica, por mais inteligente que ela seja, ela regride humanamente e também intelectualmente. A gente precisa da comunicação. Hoje percebemos bem que muitos horrores poderiam ser evitados se soubéssemos nos relacionar, comunicar o que somos e acolher o que o outro é. A comunicação nos leva ao acolhimento. Se o mundo vivesse a verdadeira comunicação, não tinha guerra, não tinha violência, não tinha justamente pessoas dominando os outros. Se houvesse comunicação, não haveriam famílias destruídas, Divididas Se houvesse muita comunicação Entre nós Dentro da igreja O evangelho Alcançaria tantas outras pessoas Infelizmente Por que o evangelho só fica preso dentro da igreja? Porque não tem comunicação Não tem comunicação Onde falta a comunicação Falta vida Falta tudo Quando há amor no coração Rompa-se a barreira da ausência de comunicação, porque a ausência de comunicação é a ausência de amor. Se eu pouco me comunico é porque pouco eu amo, porque o pouco tenho interesse pelo outro, porque pouco valor eu dou ao outro. Em tudo isso, o Espírito Santo nos guia, nos ensina o caminho. E aqui tem um detalhe muito importante, o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos ensina no caminho, mas Ele não faz as coisas por nós. Ele nos dá as ferramentas, que são os dons, que são os carismas, nos dá as ferramentas, mas não vai fazer as coisas por nós. O que compete a nós, somos nós que devemos fazer. Se a gente precisa criar uma intimidade com Deus, o Espírito Santo vai dar esta ferramenta. Mas na prática, somos nós que temos que regaçar as mangas e trabalhar para criar mais esta intimidade com Deus. Ir mais na igreja, rezar, dar mais tempo para Deus, etc. Amar as pessoas... Viver a vida pelas pessoas Fazer o bem para as pessoas O Espírito Santo vai nos dar esta ferramenta Mas sou eu que tenho que realmente ter Esta compaixão pelo irmão Ter olhos para enxergar E ter coragem para ir ao outro Superar a minha indiferença O meu egoísmo A minha ganância Eu que tenho que vencer dentro de mim Todos estes males depois também, o Espírito Santo vai nos dar a ferramenta para que a gente possa se comunicar, respeito, humildade, é, acolhimento e tantas outras virtudes que o Espírito Santo vai nos conceder. Mas eu tenho que ter esta disposição de aprender a conversar com o outro, de escutar o outro, de estar junto com o outro e enxergar justamente as coisas. Por que, que o Espírito Santo faz isso com a gente? Por que, que Ele não poderia resolver todos os nossos problemas de uma vez? Se eu estou rezando, por que, que Ele não podia agir na minha vida? Já resolver tudo num passe de mágica? Porque Ele não aprisiona ninguém, mas Ele nos conduz na liberdade. Simplesmente por isso, Ele nos ajuda com as ferramentas mas nós fazemos a nossa parte. Meus irmãos e minhas irmãs, como podemos perceber até agora, podemos experimentar o Espírito Santo por essas três vias que eu acabei de dizer. Conhecimento, amor e comunicação. Por isso, o Espírito Santo nos ajuda a conhecer verdadeiramente a Deus e nos impulsiona a entregar nossa vida a Deus, o Espírito Santo nos capacita para o amor, nos torna aptos para o diálogo que gera fraternidade. E neste dia, festa do Espírito Santo, nós queremos pedir que Ele nos ilumine. Ilumine a nossa vida, ilumine as nossas decisões, nossas escolhas, nossas atitudes, para que a gente possa ser... Verdadeiramente discípulos de Jesus para os tempos de hoje Convido-vos a se colocarem de pé E vamos invocar o Espírito Santo sobre nós, sobre a igreja Para a nossa família, para a nossa cidade, para o mundo inteiro Vinde Espírito Santo encheis os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ele seja louvado.